Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, estamos começando mais um vídeo aqui falando infelizmente mais uma vez aí da cantora Paulinha Abelha e no vídeo de hoje vamos falar aí dos famosos aí é, e da repercussão aí da morte aí infelizmente da cantora Paulinha Abelha aí. e quais os famosos aí que prestaram as suas condolências e os seus sentimentos em suas redes sociais. Então assista o vídeo até o final para você ficar sabendo de todos os famosos aí que prestaram as suas condolências para Paulinha Abelha antes já se inscreve no canal e deixa o seu like e já deixa aqui nos comentários também pessoal qual era a sua música preferida e cantada por Paulinha Abelha deixa aqui nos comentários uma música que você gostava muito de ouvir a Paulinha Abelha cantando, fechou? então deixa aqui nos comentários que depois eu vou estar descendo aqui e deixando um amei em todos os comentários aí galera, vamos então para a notícia, ó a artista da Calcinha preta morreu nesta quarta-feira, dia 23. Wesley Safadão, Juliette e outros artistas lamentaram a sua morte. Os famosos se manifestaram nas suas redes sociais pela morte de Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta. A artista estava internada desde o dia 11 de fevereiro e morreu nesta quarta-feira. Entre as homenagens está a de Wesley Safadão, que postou a mensagem no Twitter, dizendo que a sua passagem seja de muita luz, Paulinha, e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos à família, fãs, e amigos, é pessoal, esse aqui foi o post feito por Wesley Safadão lá no Twitter. Juliette também comentou pessoal, meu nordeste, meu nordeste está em luto, pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha, Abelha, marcou esta geração, inclusive a minha e é a sua música e a carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha Disse Juliette Chama de Avião também postou é, Me diz o que eu faço O choro da sanfona hoje é de tristeza Descanse em paz, Paulinha E que Deus conforte os corações de todos os seus familiares, amigos e fãs Pessoal, esse foi o vídeo Que as nossas condolências, aí, os nossos sentimentos E as nossas orações possam confortar a família de Paulinha Abelha nesse momento